Eu tenho um adesivo no CSGO e eu não sabia até o dia de hoje. É sério, galera. Eu descobri o meu adesivo no CSGO, mano. Vocês vão ficar de cara quando vocês perceberem que sim, velho. Tem um adesivo no CS, mano Fiquei muito feliz, acho que hoje é o dia mais feliz do ano Com essa nova descoberta Já que eu gosto muito de skins de CSGO Comecei a investir pesado em adesivos agora Nesse mês, quando lançaram aí os descontos das cápsulas né? Comprei muitas cápsulas de 2022 E muitos adesivos holográficos e dourados Do Major Antwerp 2022 E fazendo uma pesquisa, uma busca aí Em adesivos passados do CSGO Eu descobri o meu adesivo Fica é aí que você vai entender Achei muito legal Parem, parem. O um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o Key Drop. Uou, que boa! Ah, ah, ah! Key Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Bom, galera, eu escondi de vocês durante muito tempo, mas eu sou um pro player de CSGO que jogou alguns majors e tenho alguns stickers, não só um, alguns stickers. Descobri hoje o meu adesivo no CSGO, mano, se liga só só, que irado, velho. Tem um sticker dentro do CSGO, tá escrito ali, ó. Luguin, Como é que eu não sabia disso antes, velho? Olha só, que maneiro, velho. Pô, vamos lá. Qual que é a história de verdade, galera? Mais cedo, eu recebi uma dica aí de uma pessoa da minha equipe que leu um comentário de vocês, e um de vocês inscritos aí do canal percebeu que tem um sticker do CS, velho. O comentário é do jogador de Free Fire, o Jayan, e ele falou, você sabia que se pegar um adesivo do Legiha, ou Legirra, sei lá como é o nome dele, e raspar o fundo, ficar muito parecido com login, já tive um em uma USP e sempre falava que era a única pessoa no mundo que tinha uma skin com adesivo do Lugin testar esse curtir, não me dar uma bom, vamos fazer o seguinte, eu não testei ainda esse adesivo raspado esse aqui realmente não é o meu adesivo galera, é o adesivo aí desse pro player que não tem mais time tá, ele não tá mais atuando no cenário profissional do CSGO, mas os adesivos continuam, claro, dentro do game e não dá pra negar que parece muito com o meu nome, velho, tem adesivo aí de Krakow 2017 Paper, tem o brilhante de 2017 Krakow também que eu achei muito irado, esse dourado foi o que eu achei Achei mais top de todos, mano. E dependendo de como tá na arma, parece muito, velho. Aqui, ó, se liga. Parece muito que tá escrito no Gui, mano. Eu vou testar eles ainda raspados. Mas vamos só olhar a segunda coleção dos adesivos. E tem aí Boston 2018 Paper. Boston 2018 Brilhante. E o Boston 2018 Dourado. Eu gostei demais dos adesivos dourados. Eu acho que eu não tenho coragem de hoje fazer uma doideira. De, tipo, comprar esses adesivos dourados e raspar. Mas possivelmente eu compro esses adesivos dourados pra aplicar, talvez. Numa Maca Slate. Além dessa K headline que foi craftada, tá? Que realmente existe. E é a minha K headline, né, mano? Olha isso, velho. Minha K headline com quatro assinaturas, minha, mano. Você tá doido. Temos também uma Cavulcan que foi craftada com quatro adesivos meus aí. Olha só que belezinha, velho. Aí, sem mancar, essa daqui eu acho que eu vou atrás do cara pra tentar comprar, mano. Ficou sensacional. Com quatro Krakow 2017 dourado. do login. E eu encontrei uma parada ainda mais louca, mano. Uma headline com os adesivos dourados. De 2018 E foram meio raspados, mano Caraca, tá aparecendo ainda mais o meu nome, velho Tá aparecendo ainda mais o login Olha essa a casinha, velho Você tá doido, mano Isso aqui tá legal demais, cara Eu não sabia que tinha um adesivo tão parecido com o meu nick aqui no YouTube, mano Sensacional, velho Eu particularmente gostei muito desse adesivo aqui O brilhante Se liga só, mano Dá uma disfarçada boa ali, velho Parece realmente que tá escrito login Eu acho que eu vou craftar uma AK Slate dessa daqui Vou assinar e vou dar pro comentário Que me passou aí essa dica, né, velho? Talvez o adesivo de Boston 2018 Parece ainda mais luguinho, mano Eu acho que esse daqui tá ainda mais da hora, velho Talvez com umas raspadinhas fique ainda melhor, não sei Bom, comprei aqui os quatro adesivos Mano, não tem como Parece demais o meu nick, velho Eu tô em dúvida se eu pego a Kai Slate em Factor New Ou em Battles Card Eu não sei exatamente qual que fica melhor pra fazer o Craft Eu acho que a Factor New, ela um pouco mais pro cinza. Enquanto que a Battles Card, ela é mais preta. Cara, eu gostei mais da Battles Card, sinceramente. E o preço é parecido até, mano. Eu acho que eu vou colar numa dessa daqui para ficar bem única. Beleza, chegou aqui já pra gente. Ah, mané. é isso aqui que eu queria. Beleza, beleza. Bom, agora vamos lá fazer o craft, né, velho? Eu acho que eu não vou raspar, mano. Acho que é mancada raspar. Acho que é mais fácil simplesmente a gente deixar os adesivos assim e ele fazer o que ele quiser com os adesivos, né? Já que ele deu a dica aí desse esse vídeo ele vai ganhar essa skin, inclusive vou assinar. Nossa, mano, tem as mil cápsulas aqui, galera. vou abrir hoje à noite, tá? Sete horas da noite, 19 horas, lá na Twitch, mano. Então todos vocês estão convidados pra ir lá no meu canal da Twitch, barra LuginBR, pra assistir aí a abertura dessas mil cápsulas que vai virar vídeo depois. E tá aqui, mano, fizemos a nossa cara, velho. Eu achei sensacional, mano. Vou pegar aqui uma etiqueta, vou renomear pra assinado por Lugin. Será que cabe? By Lugin, acho que by Lugin já tá bom. Beleza, mano, beleza. Aí sim assim, velho. Ó, oh, ó. Oh. Claro, galera, não é uma skin absurdamente cara, mas é a nossa skin no CSGO, velho. Muito da hora, mano. Muito da hora. Eu fiquei curioso agora pra raspar ela. Será que eu raspo, mano? Não sei se eu raspo, mas eu acho que eu vou mandar pra ele assim. Talvez eu faça uma pra mim raspada, tá ligado? Mas realmente, parece muito lugin, mano. E, bom, um salve aí pro jogador de Free Fire, né? Acho que o nome dele deve ser Jayan, né? O link dele aí, Jayan74, que ele falou que tinha uma USP, mano. Então, se ele tinha, né? Ele não tem mais. Ele deve ter vendido a USP. Agora você vai ter uma K, meu irmão eu Vou encontrar teu comentário, vou pedir teu trade link Esse adesivo raspado ficaria desse jeito Na moral, ficou ainda mais bacana, mano Acho que eu vou raspar, velho Acho que eu vou raspar Ó, deixa eu ver aqui a glockzinha Pô, não sei, mano, não sei, né a Glock é meio difícil, meio difícil de saber se fica massa ou não Mas eu acho que raspado na cá ia ficar legal, velho Será que eu raspo, mano? Eu tô com medo de raspar e não gostar. Eu vou deixar pra ele, mano. Eu vou deixar pra ele raspar. E daqui sete dias eu mando pra ele. Se ele raspar, aí eu vejo como fica. Mas é isso, mano. Pô, legal, velho. Legal. <risos> Se você curtiu também, deixa um like. Claro que é uma brincadeira. Não é o meu adesivo, tá, galera? Mas aí, pelo meme, eu vou tentar comprar essa headline com os quatro adesivos dourados de Krakow 2017. É um chinês, tá? Vou mandar solicitação pra ele. Ia ficar um pouco fora do orçamento, porque esses adesivos estão na casa de 3 mil reais, velho. Ia ficar meio caro, né? Ia ser. Muito caro, né? Sinceramente, mas quem sabe eu não faço alguma parada dessa. Se tiver uns 10 mil likes nesse vídeo, eu faço. Quando se vê na próxima aqui no canal, deixa o like, tamo junto, falou!